Rapaziada, suave, aqui é o Sr. Tietchan, trazendo mais um vídeo pro canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje rapaziada, eu vou trazer um novo servidor de DDTank pra vocês da versão antiga que é 4.1 Essa é versão que quer ver muita gente tem nostalgia e gosta de jogar no servidor Eu tô aqui pra mostrar pra vocês um servidor novo que vai ser lançado dia 24 Lembrando bem que eu não tô recebendo nada por isso, então eu vou deixar o link encurtado na descrição Se você quiser cadastrar interessar no servidor pelo meu vídeo Daí você vai clicar aí no link para poder quer ver, pular o encurtador e vir aqui se cadastrar, fechou? Basicamente, estou fazendo um pré cadastro Que vai estar ganhando itens E você pode querer fazer esse -ca é, pré cadastro Até dia 24, que a gente está no dia 16 Atualmente que eu estou gravando esse vídeo Gente, você vai estar recebendo esses itens aqui, ó De início É uns itens muito bom Porque já bateu a meta, né, mano? Olha aqui, ó, vocês verem Já bateu todas as metas que estavam aqui para ser batida E você vai ganhar isso aí Daí tem o Facebook deles aqui Vai o cadastro aqui, ó e é um servidor que acho que vai ser muito bom, né, mano? Porque a quantidade de likes aqui, né? Quais 500 likes. Muita gente tá querendo comentando sobre o servidor. Decidi trazer aqui pra vocês. Lembrando bem, mano, que eu não, eu não tô recebendo nada por isso. E querendo ou não, a gente precisa pagar a internet. Então o que, que você vai fazer? Você vai clicar aí no, no encurtador. Vai esperar 5 segundos que não vai te matar, não vai te afetar em nada. Vai o anúncio, vai clicar aqui. Se você não gostar do encurtador, não conseguir achar o servidor e não conseguir entrar infelizmente mano é um encurtador que você vai conseguir querer passar por ele não importa se você deixar dislike reclamar e falar o que quiser a gente não recebe para divulgar o servidor então lembrando que eu tô trazendo para o meu público uma coisa nova se vocês curtir que eu sei que vocês gostam de novo servidor eu tenho um servidor com painel da versão 3.6 é um servidor muito top, muita gente tá jogando Eu quero trazer aqui pro canal, mas eu quero ver esse vídeo aqui, bater 200 likes Se não bater 200 likes, eu não trago esse vídeo e pronto, acabou, mano Não é, é me digando, eu quero ver vocês escrever apoiando o canal Pra gente poder explodir aqui no YouTube Batendo 5k, já vai ter um sorteio bonito aqui pra vocês, fechou? Então, galera, basicamente o canal tá aqui Tá quase batendo 5k, falta bem pouco Então apoia aí o canal, ó eu tô eu ver, tentando trazer uma frequência de vídeos aqui bem legal pra vocês. Quero bater, quer ver, mil vídeos aqui no YouTube. Vai demorar, mas eu tô com 500 vídeos. Mas eu vou trazer vídeo aqui todo dia, mano. Se vocês apoiar, aí ó, 22 horas atrás. Esse vídeo aqui tá muito editado, muito legal. Vocês vão gostar, vai lá e assiste. Da a comunidade aqui do canal onde eu faço as votações. Vem cá pra vocês curtir as votações. Dar os seus likes aqui e tal Tudo mais E tem minhas redes sociais, que é o Instagram e Facebook Vá onde que eu quero ver, eu tô atualizando vocês e Nesse servidor aqui, ó Que eu trouxe esse vídeo Tô vendendo evolução, se você tiver interessado Em comprar uma evolução, vai lá no direct Que eu te passo todas as informações Mas só entra em contato se for adquirir uma evolução Não faça perder tempo, nem perder o seu tempo também, né cara E é nóis Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado Tem a, a aba membro aqui, ó Que é... R$ 2,99 um membro normal membro médio R$ 8 reais, e o super membro R$ é R$ praticamente isso eu disponibilizo para muita gente que quer ver tem condição, se você não tiver condição e quiser apoiar o canal tem um membro de R$ 3,00 o membro mais fácil, mais simples de você adquirir lembrando bem que as formas de pagamento é Mercado Pago é PicPay, tudo que você tiver de cartão você pode passar aqui no Seja Membro e assim você vai estar tá apoiando o canal até uma melhor qualidade tudo bem? Enrolei um pouco aqui porque então o um vídeo ia ficar muito pequeno E já tá pequeno, né galera? 3 minutinhos Mas tá aí na descrição, espero que vocês gostem Desse novo DD Tank aí da versão 4.1 isso é muita gente que tá comentando Eu decidi que eu ia trazer esse vídeo para vocês E também faz um mês que eu trago Quando eu trago o novo DD Tank E é uma que bate mais viu aqui no canal Então é nóis